Fazer um vídeo aqui no canal Sobre esse jogo, rapaz Flamengo e Atlético Paranaense 5x0 pro Flamengo 5x1 com o Jorge Jesus 5 é 5x0, rapaz É o Flamengo O Flamengo, tá, hein O malvadão voltou, meu amigo Vocês voaram do Flamengo lá Lá na época de Paulo Souza Tá aí, ó Tá aí, ó Tá aí, ó, botando pra arrebentar o Flamengo, hein? E é isso. Todo mundo falava: Fica Paulo Sousa. meu irmão, Paulo Souza foi embora. Dorival chegou e olha, botou, botou ordem na casa. Meu irmão, e jogou bola, meu irmão. Que que é isso, hein? Esse Flamengo tá bom demais de jogar, hein? Que que é isso? É isso, gente. Vitória muito boa do Flamengo na tarde desse, desse domingo. Né? E é isso, né? O Flamengo agora tem o Atlético Paranaense, né? Mas depois desse debate sobre esse assunto, mas antes que eu quero que você se inscreve no canal, deixa o like, ativa a notificação para você não perder nada e também, também ativa a notificação e compartilha pra galera, é muito importante, tá bom? Então, sem enrolações, Vamos pro vídeo! E Flamengo Atlético Paranaense, a gente não pode dizer que é uma prévia é, do que vai acontecer na Copa do Brasil. Dois times, assim, totalmente, ah, pelo, pelo menos do Atlético Paranaense, né? Bem remendado. E o time B do Flamengo, é, não tem comparação, né? Arturo Vidal, que só jogou em time grande da Europa, Everton Cebolinha, você vai pegando nome por nome. É melhor do que muito time A por aí e não vou me surpreender pela quantidade de jogadores bons que tem esse Flamengo, se o Mengão conseguir chegar no líder Palmeiras no Campeonato Brasileiro, brigar ali com o Verdão até o final, se chegar na decisão da Copa do Brasil e pra mim na Libertadores é favoritaço contra o velho Sárcio, de pilhado. Bernardo Ramos, é sobre as virtudes do Flamengo nesse jogo de hoje. E outra, você concorda? Eu acho o time titular do Flamengo muito melhor que o time titular do Atlético Paranaense. Muito, muito melhor. melhor. Muito melhor, melhor. Não diria muito melhor agora para mim foram três as chaves do jogo de hoje além da obviedade da, da exploração ali da bola alta né é então, uma deficiência desse time do filipão o flamengo trocou muitos passes e acertou muitos passes o flamengo trocou mais de 500 passes teve um índice de acerto superior a 90% e atrapalhou muito a saída de bola do atlético paranaense com uma marcação muito forte na saída vai lembrar que o atlético em contraponto trocou muito menos passes porque teve menos a bola no pé e teve um índice de acerto preocupante 77%. E o Flamengo obrigou, por consequência, por causa dessa marcação muito forte na saída de bola do adversário, o que O Atlético a chutar, a fazer lançamento, a tentar a bola longa. Foram 58 tentativas do Atlético durante todo o jogo, acertando apenas a metade. Ou seja, quebrava muito a bola. Então, a marcação muito forte do Flamengo na saída do adversário, isso aí é um fator... Aliás, eu diria que essa é a principal característica desse time do Dorival Júnior. A gente fala sobre questões ofensivas e tal, que chama a atenção, né? Um time de mais 100 gols na temporada, mas é um time que marca muito forte a saída de, de bola do adversário, né? Botou a bola no chão, se aproveitou do momento em que saiu o Atlético Paranaense para tentar atacar o Flamengo. E aí o, o, o time do Filipão expôs algumas, algumas falhas ali no seu sistema defensivo. E chegou muito à área. Foram 10 finalizações de dentro da área do Atlético. Ou seja, foi um time muito letal, então, eu destaco esses três fatores, além, obviamente, do, da capacidade, né, de furar a retranca. Eu não direi uma retranca no segundo tempo, mas enfim, furar a defesa, vai, do Atlético com a bola alta, né? Foram três gols dessa forma. Mas um time que finalizou muito de dentro da área do adversário, que trocou muitos passes e teve um alto índice de acerto de passe, e marcou muito bem, complicou demais a saída de bola do adversário, obrigando o Atlético a dar muito chutão. Quando se fala em elenco, né, Piperno? O do Flamengo hoje é o melhor do Brasil. Eu acho. Porque o que a gente isso. mostra aí, do time reserva até o terceiro time. Se você for ver, o Flamengo tem até um terceiro time razoável. Com os nomes que tem e o time reserva terceiro? é muito bom. A gente já parou um dia pra fazer um terceiro time do Flamengo e tinham jogadores... O Vitinho tá no terceiro time. Sim. Ele entrou hoje. O Vitinho, o Vitinho o tá, no hoje tá no terceiro time. O Mateuzinho tá no terceiro time. É Com a chegada, com a chegada do Varela. Do Varela. É. Você tem um time, o João Paulo, que é da base, o lateral esquerdo, não é João Pla Paulo ou João Cláudio? Marcos Paulo. Marcos, Marcos Paulo. Paulo. É um bom lateral esquerdo. O Flamengo Jogou tem um time altos. razoável ali na... É, é. claro. O é. França. Hein? É, se você for ver, é impressionante o elenco do Flamengo hoje. Agora não, quem joga sim. no lugar do Davi Luiz, hein? Hã? No lugar do Davi Luiz, quarta-feira. Eu acho que vai ser o Fabrício Bruno. Deve ser, tá jogando é, bem, do jogo tá de bem hoje, Tem a tá questão bem. do lado, assim, eles podem jogar de qualquer lado Mas, teoricamente, o Davi tá jogando na direita E o é, Pereira o na esquerda na E no time reserva tá o Fabrício na direita E o Pablo na esquerda na esquia, Exatamente. Pode ser, é, é, o é, o Pablo tem mais nome mas eu acho que o Fabrício Bruno está no melhor é, momento. Eu acho que o Fabrício Bruno não vive uma fase melhor. Me parece meio claro que o Vidal vai ocupar Sim. a vaga deixada ali pelo Thiago Maia por causa da sua. Sim, intenção, claro. Né? E até a escalação aponta para isso é, hoje. Começou né? no banco. É. Agora, o... eu Agora acho a que a o. O Flamengo está é jogando de calção vermelho, hein? Não, calma. Calper. Não tem realmente uma broca com isso aí. Mas o. Eu... Assim, o, o Palmeiras, de fato, ele não tem um elenco tão numeroso. E até mesmo de tanta qualidade como o Flamengo. O Palmeiras tem muitos um meninos que ainda precisam ser mais bem testados. Né? São jogadores que subiram com muito prestígio, estão subindo da base com muito prestígio, mas eles precisam de muito mais rodagens. A gente precisa avaliar melhor. Porque o Abel, outro dia, deu um exemplo que é muito feliz. O que é um jogador... É fenomenal para a idade dele, isso ninguém discute, mas o Abel falou o seguinte, bom, agora eu quero ver ele treiná-la contra o Gustavo Gomes e o Luan. É um outro tipo de choque, é um outro Sim. tipo de contato e tal. Então é óbvio que o menino vai ter que se adaptar a isso também. Agora, independentemente de qualquer coisa, o Almeiras não é só um time individualmente bom, é né? um time que tem um elenco também muito bom. O Almeiras é um time que tem uma força de conjunto que ninguém tem no futebol brasileiro. Exato. e o Palmeiras tem uma coisa que você só consegue com o trabalho prolongado e com o técnico competente: é a versatilidade de um elenco que te dá a possibilidade de você fazer troca sem mudar peças. Então, o, agora há um pouco o citou, por exemplo, o Scarpa. Você pode mudar o Scarpa, o Piquerez e o Rony de função, Usa o, o Zé Rafael. Você pode mudar esses caras de função o tempo todo. O Dudu, que não vai quebrar o ritmo do time. Então, isso te dá a opção de você fazer, às vezes, mudanças no decorrer do jogo, sem ter que olhar para o banco e falar, bom, agora o João vai entrar no lugar do Zé. Você muda com as peças que você tem em campo. E isso é uma facilidade, é uma vantagem muito grande que o Palmeiras tem em relação aos outros. No Palmeiras, a gente percebe que é um time que, assim, o Abel Ferreira coloca o Breno Lopes para jogar, coloca... Gabriel Menino, como foi o caso de ontem, entrou bem na partida, né? Jogadores, eles entram em campo e vão dançando conforme a música. Impressionante no, no jeito do Palmeiras jogar, tudo são jogadores aplicados, taticamente, tecnicamente aí já é outra discussão, mas são jogadores aplicados que fazem aquilo que o técnico pede. Ontem o Wesley, na, na Zona Mista, até falou sobre isso, né? O Abel Ferreira pede pra gente respeitar bastante a ultrapassagem do lateral. E é numa ultrapassagem do Piqueires que sai o gol, do Palmeiras, né, o gol contra marcado pelo Rony. Sim. Então eu acho que é um time muito aplicado taticamente no conjunto. Então, quem o Abel Ferreira coloca para jogar, às vezes acaba dando conta do recado, como foi naquela final de Libertadores, o Breno Lopes entra e acaba marcando um gol assim extremamente improvável, Daverson contra o Flamengo também outro gol extremamente improvável, né? Então, para mim o Palmeiras é um time muito aplicado taticamente, tá? E o Flamengo é o melhor time, o melhor elenco assim, com jogadores mais desequilibrantes. No Flamengo, a gente tem o Dorival, eu mesmo... Eu, ao hum. contrário do Bernardo, eu assumo tudo o que eu falo aqui. Mas ah, peraí. Falei você está na, chegada... Não, você está na chegada do Dorival Júnior. Que eu, que eu não, não, não honro minhas, não, meus Não, porque você falava isso. muito para dar tempo pro Paulo Souza. Não, falava, é verdade. Isso é defender o Paulo Souza. Não, não é defender. Uma Ué. coisa é falar para dar tempo, outra coisa é falar que o trabalho era bom. É, são duas coisas completamente diferentes. Tá bom. É uma questão semântica Quando... aí, completamente Quando... errada da sua Quando parte. Quando o Dorival não. Júnior chegou, eu falei aqui... Não. Eu falei, ó, o Dorival eu acho um bom treinador, mas eu não acho o técnico ideal para o Flamengo nesse momento. Concordo. Aí eu, concordo? E eu até concordo. relembrei. Eu falei para muita eu gente, falei eu também. falei, encontrem alguém que citou o nome do Dorival Júnior quando o Flamengo estava... <risos> Você falou o nome de Dorival, Júnior. Só se foi na sua casa com os seus amiguinhos. Eu falo. Porque no programa aqui, você nunca falou o nome do Dorival. Júnior. Você sabe o que eu falei pra você Mas uma nunca vez? Falou você o sabe o que eu Dorival falei Júnior. pra você uma é, vez é muita aqui? cara de pau. Eu falei aqui uma vez. Que loucura. Eu falei aqui uma vez que ah, o Flamengo vai procurar um técnico fora. Ah, são, são duas alternativas. Se for procurar um técnico fora, agora não vai dar tempo. Agora, o Flamengo pode adotar uma solução de um tampão feito do Dorival em 2018. Você nunca. Feito o Dorival em 2018. Você não falou que o Dorival era o nome para agora. Ah, e mesmo assim, eu lembro de você ter falado. Tipo alguém que levantava o nome do Dorival. Falavam do Voivoda, falavam do Jorge Jesus, falavam do Leonardo Jardim. Não, gente, se, se, se, Falaram se, se, de vários se, se, treinadores. Quando Marcos Braz e Bruno Spindel foram a Portugal, e, e suponhamos que todos os técnicos negassem o convite para dirigir o Flamengo, eles voltassem ao Brasil e anunciassem na Gávea. E o novo técnico do Flamengo era Dorival Júnior. Seria o novo senhor Valdemar. Exatamente. Seria o novo seriam, senhor Valdemar. Eles seriam execrados. Agora, é o que eu tô falando. Eu falei isso. Que não era o um nome ideal, mas que era um bom treinador. Chupa pilhado. É isso. Eu assumo. O cara tá fazendo um trabalho brilhante. Não só com o time titular, mas com o time eu reserva. Hoje, eu também não apostava que fosse ser uma solução para ser o um técnico do Flamengo. Eu apostava que alguém como ele... Poderia ser o um tampão, vai então, até o fim do ano e depois bem, você usa o, o Dorival, não? De, do, de como 2018. O um objetivo, mas é. como uma ilustração do que poderia ser a solução para o Flamengo de do, até o fim do Quem ano. Quem seria então? Renato Gaúcho? Não, esse foi agora. Ele não, ia, não é voltar. Não, mas então até o final do ano poderia ser ele. Mas então, Gaúcho? Não, o, o próprio o Dorival. Dorival. Mas ah. o que eu não apostava, verdade? em momento algum imaginei... ter essa qualidade de é trabalho. Que é torcedo. que fosse o um cara para virar o ano e tampouco. continuar. Porque para mim era tá tá uma solução de tampão até novembro. novembro o que está jogando o Flamengo do Dorival hum. é impressionante, Bruno. Então eu peço até pra hum. gente falar sobre isso. Rogério e Dorival. Porque o Dorival, o próprio Marcos Braz, chegou a deixar claro recentemente que o Flamengo quer renovar, mas vai conversar. Eu acho que o Flamengo, malandramente, vai esperar os resultados. Vai esperar o Libertadores. Vai esperar resultado. Se ele ganhar um título que seja Copa do Brasil, Libertadores, Brasileirão, ele fica. Se não, vai ter a pressão. Acho que depende das circunstâncias, ah. Piliado. Olha, você acha que é, uma... acha que ele fica... Eu não acho que ele fica se suponhamos... Porque a torcida do Flamengo já passou um ano em branco. Não, não, não. Ano eu, eu tendo a concordar com você. Suponhamos que ele ganha a Copa do Brasil. Você tá falando, se ganhar um título, ele fica. É, um título ele fica. Ganha a Copa do Brasil. Beleza. Aí tem a final da Libertadores. Que é, é, eu não sei exatamente até porque não está marcada. Da, tem que ver o calendário a aí data, e tal. É, é. Ah, mas aí toma um sacode na final da, é da Libertadores. Toma um sacode, seja, sei lá, Palmeiras. Perde Não, não, não. Toma um sacode. Ah, toma 4x0. Não, é é, não, não, mas... não vai Tudo bem. Não vai ter adiantado ter, ter conquistado a Copa do Brasil. Né? É, não vai ser uma coisa tão simples assim. É, eu acho que vai muito, assim, vai precisar ganhar um título e vai precisar ter desempenho. Vai precisar ser digno nas outras competições. Tudo bem, perdeu a Libertadores, Putz, mas que não seja jogando aquele futebol tenebroso do time do Renato Gaúcho, do, do <risos> ano passado. Não jogou futebol, o telefone. jogou um futebol não, horroroso. Imagina. Tomou de 3 a 0 do Atlético Paralelo. Não, o foi Alberto todo, Valentim, véio, que era um muito jogo pior ou, que esse do que do, do... que deu goleado à vontade também. também. Sobre é. os treinadores brasileiros, assim, a gente tem que aprender que não existe salvador da pátria. Isso Sim. primeiro. É muito circunstancial. Assim. É, o, cara. o Dorival é um bom técnico. Ele acaba tendo uma imagem mais desgastada, antes de assumir o Flamengo, porque ele passou por um monte de time. Isso é muito do nosso o sistema São Paulo, aqui. e você acha que foi e, ruim o e, trabalho dele? Não, mesmo. ele salvou o time do rebaixamento. Ele times do né? rebaixamento. De São Paulo e ele Palmeiras. Pro São Paulo para evitar que o time caísse. Palmeiras Conseguiu... em 2014. Em 2014 também. Ele evitou também. vários times de caída. E acabou caindo com o Fluminense. Depois no STJD mudou. Acabou caindo. É, participou de uma das quedas do Vasco, mas também ganhou uma Série B com o Vasco, em outras passagens. Aí teve aquele time do Santos, que foi, ele foi muito bem com o Neymar. E na outra passagem no Santos, ele também foi bem. É, ele 25. foi vice-campeão brasileiro em 16 e vice da Copa do Brasil em 15, no é Santos. Isso. Ele teve dois vices em campeonatos nacionais, na Copa e no Brasileiro. Só que aí é aquela coisa, ele não tem aquele status, né, que às vezes o que te dá mais tempo de trabalho ou é ganhar um grande título ou status, né? e ele não tem, então o Dorival é aqueles técnicos que se passa eliminado de uma Copa, ou se passa 3, 4 jogos sem ganhar, ele tem muita chance de ser demitido, isso aconteceu várias vezes com ele, mas agora ele está num time bom, que da estrutura ele pegou de um técnico que tinha muita rejeição, então acaba sendo aquele negócio, ah, se ele conseguir fazer um pouco mais que aquele, todo mundo vai abraçar. Ah. Então acabou a circunstância, mas ele é um bom técnico. Não existe, assim, os melhores técnicos, assim, a gente não tem nenhum técnico acima da média, mas a gente tem vários bons. O Rogério é bom, eu acho o Fernando Diniz bom, o Fernando daqui a pouco ele ganha um título num time, eu vou falar, nossa, ele mudou, não, não mudou nada, ele é bom, ele tá sei. ali, é só cair no lugar certo na hora certa. O Rogério é. sim, talvez seja, hoje, hoje o melhor técnico brasileiro fora o Tite. Talvez, talvez. Eu acho que tem um bolo ali. O Rogério pode ser. O Diniz, é. concordo com você. Sim. Tá aí, galera. Esse é o vídeo do canal, né? o Canelada aí, né? Pilhado. Os comentários debatendo né? sobre esse, jo esse jogo, né? E esse. O Flamengo tá muito bem, né, cara? Esse Flamengo. Ninguém para. Esse Flamengo. É, o Flamengo tá ganhando de um time só. Né, de um time só, não, tá ganhando de times. De vários times, tá amassando até time grande, até time pequeno. Né, o próximo é o Palmeiras, hein? próximo é o Palmeiras. Se o Flamengo jogar, contra, porque o jogo é agora domingo, né? Contra o Palmeiras, Allianz Parque, né? E provavelmente não vai ter torcida, né? E aí, mas o próximo é o Palmeiras ser massacrado, hein? aí vamos ver, né? Mas é isso, cara. Esse Flamengo tá muito bem, né? Então, agora... Atlético Paranaense. Amanhã treina. Terça treina. Terça, né? De, de tarde viaja para... Para... Curitiba, né? Que vai lá ficar hospedado. Descansar. Quarta-feira aí. É... Esse jogo, esse jogo aí. Lá... No estádio da Arena da Baixada. Lá no Curitiba né? O Flamengo aí Que se faz um gol Se classifica Se tiver sem gols O jogo vai para os pênaltis Porque não temos mais aquele negócio de gol Fora Critérios de empate não temos né? A FIFA suspendeu Esse negócio aí de critérios de empate Mas Qualquer coisa Pênaltis E qualquer empate pênaltis Uma vitória, um gol o Flamengo Classifica o Flamengo. Um gol com a para, para esse, classifica o Atlético para esse, para as semifinais. E é isso. Tá bom? Então, se inscreve no canal, deixa o like, ativa a notificação para você não perder nada. Compartilha para a galera, tá bom? É muito importante compartilhar com a galera. Então, valeu, fui!